A gente precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Os caras tudo aqui já. Que subindo, que nem nem nenhuma. Vamos detonar essa porra! Vamos detonar essa tá, porra! Eu estou tá morrendo já. Eu tô Eu tô uma me granada me aqui, amigo. Ah, consegui agora. Essa porra vai explodir. Não tem matar ninguém. Cheguei uma anta ali. Vai matar, vai matar Chupa essa! Não sobe, não sobe. Fica aqui. Será que vara ali. Vara! caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Precisa... Aqui, Essa foi a melhor assim, notícia ó. que eu recebi no último mês. Um atrás. Ouviu isso, a gente já sabe o que fazer. Vamos pegá-los. vai vai. vai. Não, não, não precisamos proteger esse bairro. Morre, filha da pu nunca na cara, no olho. Se fudeu! cima! Se fudeu! Estou fechado para você também! Só preciso ficar Chupa essa! Na Vamos lá. Inimigos a caminho. Morre, filha da puta! Ai, ah, nossa, Toma seus cuzão do caralho! Tô com pouca bala, hein? Inimigo já caminho de lá, né? Indo embora. Tá vindo um bastão aí. Esse bastão no cu, filha da puta. Morre, filha da puta! Se fodeu! Não tem mansão, cara, para eu pegar, mano. Não é possível. Corre, caralho! Hum. Aviso: inimigos detectados. Ixi. Bora! Sua mãe também tá detectada. Que não chega bala lá, não, né? Bala, ó. Granada opa, vai podir oh, morre, Aqui, será que que tem aqui, sei lá. Tudo. Peguei nada. Ah, reabastecer, que beleza, hein? Aí sim. Aí sim, meu irmão. Já me, me curar aqui. Ah, não consigo pegar. No beta também não dava, esqueci. Não consigo pegar. Primeiros socorros. Tem mais nada pra pegar me aqui? Daqui. Te tiro, te tiro e agora é hacker o cara aí, valeu por nos ajudar É meu, o cara tem que saber atirar e tem que saber mexer nas programação também, velho Quer entrar pro The Division e ser... Cê... Só consegui acertar a boca dos caras. Alerta: tá? inimigos detectados. Vamos lá: inimigos detectados. E granada também não dá pra pegar, pelo jeito, né? Você é nossa inspiração. Morre, filha da puta! Batei uma roupa no coração. Esse não vai amar mais ninguém. Vai, ô, seus verdinhos. Faz alguma coisa, hein. Ele morreu, Sai da frente. Ele morreu, cara! Se fodeu! Hein? Mata esses imbecis para de se esconder. Eles não têm estratégia. Vamos acabar com a era de volta. um pouco É, eu quero pegar coisas, galera. Peguei isso aqui. acabar com Tem um bagulho aqui na minha frente. Corre, porra! Aqui. O que, que é? Não sei. Ah, tem bastante missão Caraca, esse cara legal, aqui. Eles não tem estratégia. Vamos acabar com eles. Desse jeito rápido de vocês. Alerta: inimigos detectados. Vamos lá pegar esses filha da porra. pode dar Vem pra correr o amarelinho. Agora vai Morre, filha da puta Maranhinho foi pro saco Eles não tem estratégia, vamos acabar com eles Vou recuperar o sanguinho aqui um pouquinho como fez isso? Você um kit médico, Mais um kitzinho médico que eu peguei Lurinha para proteção. Vamos ver aqui. Um inventário. Ó, já tem arma, carregador, proteção. Proteção é igual, exatamente igual, máscara protetora desgastada nível 3. Exatamente, opa, igual, eu tenho duas iguais, né, mas eu não estava equipado com elas. Vamos ver aqui. luvinha nova. Arma ah, Exatamente igual, só que o dano desse aqui é maior. Então, essa é a minha primeira arma. Só com essa, igual. Caramba, nível 2 é melhor que essa? Difícil acreditar, né? Pente de ação rápida. Atributos principais. Velocidade de recarga 1,4. Então tá, eu vou querer equipá-lo. Eu vou na arma. Modificação. Não, não, não, não é essa. Essa aqui, modificação. Selecionar do pente aqui né equipar é isso aqui boa Você tá bem. bora lá ah, papelzinho legal. Soltar corda. Boa. É, ótimo jogo do trabalho, gente. O Brooklyn está sob controle. Mas, Davila, é outra história. Vamos lá ver com nossos próprios olhos. Tem uns agentes comigo agora. Vamos nos encontrar com a gente lá e com a junta comandante se liga. daqui. Armas, agora que ele vai ensinar. Mostro o dano por segundo causado pela arma, o DPS. Dano por segundo. Selecionar uma arma no inventário, abre uma visão detalhada com atributos e propriedades de utilização da arma. Tá bom, que é aquilo lá que eu vi, certo. Para comparar uma arma com a que está equipada, acesse o inventário, selecione uma arma diferente e aperte TARIÂNGULO. TARIÂNGULO, entendi. Vamos dar o um entendi ali ok ok eu ah, tá beleza muito legal por enquanto hein por enquanto está bem legal tirando aquele pau que nós tivemos É só seguir esses negócios aqui, hein. Opa! Bem legal. Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, eu pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. A hum. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos nessa. Ah, isso que eu ia falar. Será que aí é que ela ficava estourada? Porque no beta ela, a gente já começa no nível 4, né? E essa mulher já tá toda estourada já. Olha lá. Caramba, é um zumbi, velho.